Oh, Conhecem os o nosso público? Não sabia Como podemos fazer isso? Existem as ferramentas que podem ajudar sobre o público ao A sério? Ah, podemos saber idade, local, profissão, género e, e entre outras coisas Ficaste curioso? Tu. Sim, muito. Também. Então, inscreve te neste curso e saber e fazer.